Cumprimentar o magnífico reitor, professor Marcos Davi. Cumprimentar também o diretor do CRIT, o professor Inácio Godinho. Cumprimento o nosso diretor da Faculdade de Engenharia, professor Marcos Borges. Cumprimento também a todos os nossos palestrantes que aceitaram o nosso convite, deslocaram até aqui, fazendo com que esse evento fosse possível. Nosso muito obrigada. Eu dou bom dia e dou boas-vindas né, a todos que estão presentes, alunos, é, membros do setor, membros da comunidade interessados no assunto. Muito obrigada a vocês pela presença. Eu dou boas-vindas e dou uma calorosa recepção à nossa casa, que é a Faculdade de Engenharia da UFJF. Esse evento ele foi planejado com bastante carinho, né? A gente, como membro docente da universidade, trabalhando na área, a gente sente essa necessidade de discutir, de entender as necessidades do mercado, da sociedade, trazer isso para a nossa pesquisa, mas também para a formação dos nossos alunos, né? Que vão chegar no mercado de trabalho com esse intuito de transformar, de agregar, né? e a casa, a nossa faculdade de engenharia, tão bem representada aqui pelos nossos palestrantes, sempre nos dá motivo de muito orgulho. É, com isso, né, partindo desse, dessa premissa técnica, que é a razão desse seminário, a gente acabou criando um evento quase que sentimental, né? porque ele traz muito orgulho para nós ao ver egressos, tão bem suscedidos, que tão bem representam a faculdade de engenharia. Então, isso dá para nós uma grande alegria, uma grande satisfação. É, também gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer aos meus colegas, principalmente o professor João Passos, o professor André Marcato, o professor Luiz Henrique, que me ajudaram na organização, aos alunos da sessão, do, do, do ramo estudantil do I3S, que trabalharam com a gente para poder organizar todo o evento. Agradeço também a Sessão Minas, a Deod, agradeço à Universidade Federal de Justiça de Faculdade de Engenharia, ao CRIT, a todo o apoio que nós recebemos. É, para dizer para vocês que a construção desse evento, como tantos outros que a universidade oferece gratuitamente, é mais um exemplo do papel diferencial e transformador que a nossa universidade pública tem para trazer, não só para nós, docentes e discentes, mas também para toda a comunidade. Então, a todos aqueles que já conhecem a nossa casa, e os que não conhecem, mais uma vez, eu dou as boas-vindas. Eu espero que seja um dia muito, muito proveitoso para todos nós. Muito obrigada. Com a palavra, o diretor da Faculdade de Engenharia, professor Marcos Martins Borges. Bom dia a, a todos e todas. Eh, gostaria de, seguindo as palavras da, da professora Janaína, eh, dar boas-vindas a, a, a todos, né? cumprimentar o professor Marcos Avia, o professor Inácio, eh, desejar um, um dia muito profícuo de atividades, de palestras, e que a gente consiga avançar bastante nesse, nessa área tão importante, né? Eh, desenvolvimento do país, e falar que a Faculdade de Engenharia está à disposição sempre para desenvolvimento de projetos, para a gente avançar sempre num sentido muito positivo. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado a todos. Bom dia. Ouviremos agora o diretor de inovação e do CRIT da UFJF, o professor Inácio José Godinho Delgado. Obrigado. É... Bom dia a todos e a todas, professora Janaína, professor Marcos, professor Marcos, é uma satisfação enorme estar aqui participando da abertura desse evento, nessa que nos últimos anos já se tornou quase que a minha casa, eu tenho mais proximidade ultimamente com o pessoal da engenharia que qualquer outra área da universidade, porque na direção da agência dentro da instituição que supervisiona né, as parcerias entre a instituição e o setor produtivo, é muito expressiva e contundente, digamos assim, a participação da engenharia nessas parcerias e notadamente é, o pessoal da, da engenharia elétrica né? e ah, na área de energia. E por isso, quando a gente vê esse auditório aqui, a gente também vê muitos amigos e pessoas que estão colaborando de forma muito expressiva para que a Universidade Federal de de Fora, é, entre no radar como uma das instituições mais importantes do Brasil. E ali no, no hall de entrada fui apresentado né, a pessoas que vieram de fora para falar não, esse formou aqui também na faculdade de engenharia, esse formou aqui na faculdade de engenharia, de modo que a gente está é, também construindo os quadros dirigentes é, do setor no Brasil. E é muito importante é, esse encontro. Tenho certeza que muitas é, formulações é, significativas serão construídas aqui e desenhados também novos projetos que permitam a gente, como universidade pública, contribuir de forma cada vez mais importante para o desenvolvimento brasileiro. Um abraço a todos, bom evento. Tenho certeza que será, e parabéns aos organizadores é, pela iniciativa. Um abraço. Com a palavra, o magnífico reitor da UFJF, o professor Marcos Vinícius Davi. Bom dia para todas e todos. Eu gostaria de iniciar saudando o professor Inácio, diretor de inovação da universidade. Gostaria de saudar também os professores Marcos Borges e o professor Henrique, diretor e vice-diretor aqui da Faculdade de Engenharia. Saudar a professora Janaína, em nome dela cumprimentar os professores organizadores do evento, Gostaria de fazer uma saudação muito especial ao professor José Luiz, é, ex-vice-reitor da universidade e que tem uma atuação de muitos anos e muito marcante nessa área. Queria também saudar o professor Barral, ex-diretor aqui da Faculdade de Engenharia. Saudar aos demais professores, professoras, técnicos, técnicas e os estudantes da UFJF. E saudar também todos os convidados que participam desse evento. Em nome do, da reitoria, é, eu dou as boas-vindas, saúdo um evento dessa dimensão é, com muita satisfação, porque entendo que eventos dessa natureza é, mostram a essência do trabalho dentro da universidade. É, nós estamos trabalhando já há alguns anos nessa perspectiva de que a universidade precisa cumprir várias funções. A universidade cumpre as suas funções clássicas de ensino, de pesquisa, de extensão, mas nós já destacamos as ações da área de inovação e ações da área de cultura como funções que as universidades públicas desempenham hoje no Brasil e merecem igual destaque. E como o professor Inácio já disse, nesse esforço para que a Universidade Federal de Juiz de Fora possa se tornar uma instituição relevante no processo de transformação de ciência e tecnologia e inovação e contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento econômico do nosso país, a universidade precisa ousar, precisa ter coragem de, de enfrentar desafios, de estabelecer... Novos padrões de funcionamento, de conseguir construir uma cultura institucional que propicie é, investimentos e, e crescimentos nessa, nessa direção. E aí é por isso que eu entendo que um evento como esse vem ao encontro desses esforços, é um evento que propicia a aproximação é, de agentes do mercado com a academia e, dessa forma, nos permite identificar várias potencialidades de atuação em conjunto. Então, é com muita satisfação que, em nome da universidade, eu dou as boas-vindas a todos os participantes do evento e parabenizo a Faculdade de Engenharia e os organizadores do evento pela, pelo competente trabalho que estão realizando. É, encerro as minhas palavras desejando um encontro muito profícuo, que ofereça resultados muito importantes para a faculdade de engenharia, para a universidade e para a sociedade brasileira. Obrigado, bom dia a todos e todas.